Fala pessoal, mais um debate do Mundo começando pra vocês E hoje eu tô aqui com a minha esposa maravilhosa Pra gente poder fazer uma comparação A gente vai fazer uma comparação bem bacana, não é mesmo? Sobre... Custo de vida, Custo Brisbane de vida. versus Vancouver Vamos falar sobre essas duas cidades Quem ganha que... Quem ganha Quem ganha essa disputa entre Brisbane e Vancouver Essa é uma briga boa, não é mesmo? Essa, essa é, uma briga... é, uma... é uma briga legal pra gente discutir Então vamos lá, tá nesse vídeo, fica comigo aí. Check it out Música Então vamos lá, a gente fez aqui uma lista comparando alguns valores que a gente julga que sejam interessantes para vocês saberem a respeito de custo de vida, né, de contas, É, mais vida baseado aluguel. Na, na, nossa, na nossa vida pessoal, né? porém, é, eu acho interessante comentar né, que Vancouver, se você for pensar em Austrália, Vancouver estaria mais para Melbourne ou Sydney, Sim. não Brisbane. Porque Vancouver é uma cidade muito famosa aqui, é, que vem muito turista, que o mercado imobiliário é um pouco mais caro. Então, na comparação... Talvez assim, Calgary seja mais Brisbane. Cal... Então, a gente, se a gente comparasse Calgary e Brisbane, a gente teria uma noção mais real de cidades menores, um uhum. pouco mais interior. Mas a gente vai comparar Vancouver e Brisbane, porque são cidades que a gente morou, então são cidades que a gente conhece, mas... Lembre-se, Brisbane é uma cidade menos famosa na Austrália. Então, o custo de vida, vamos ver, se vai ser mais barato... Ah, Brisbane é famosa só por causa da gente mesmo. Se a gente comparasse Vancouver e Sydney, a gente teria uma ideia real. Mas quem sabe a gente faz um vídeo desse um dia. Quem sabe? Se vocês quiserem um vídeo aí comparando Vancouver com Sydney ou Melbourne, Deixa nos comentários aí. Vamos começar, então. Custo de vida, hein? Aluguel. Aluguel em Brisbane, a gente colocou aqui mais ou menos 380 por semana, tá? 1.520 dólares mensais. Um apartamento de um quarto. Um apartamento de um quarto com vaga de carro inclusa, né? Uh, isso a gente tá falando pra vocês dividirem um apartamento assim, você e sua esposa, sabe? Tipo um casal dividindo. É, um apartamento pequeno. Um é, um apartamento Estúdio. pequeno de um quarto. Obviamente que a gente tá falando isso pra... Não, não pra quem tá dividindo casa. Dividindo casa, obviamente, vai ser muito mais barato que isso. Ah, né? Sim. Sim, não, a gente tá colocando aqui os custos, os custos de vida de um casal, porque é baseado no, no, nos nossos custos, nos nossos conhecimentos. Exatamente. E aqui em Vancouver, 1950 Exato. mensal... Isso para você morar num apartamento ainda menor do que esse que a gente está falando de Brisbane, né? Uh, mas em downtown. Então, tudo é. vai também do local que você tá alugando. Se a gente fosse pegar um aluguel em Brisbane, é, na City, na, no centro da cidade, seria lá para casa de uns 2 mil seria também, uns 500, 500 na semana. dólares mensais. É, 500 é, semanais. 2 semana, é. mil mensais. Seria bem parecido. Então, seria bem parecido. Então, seria bem parecido. Isso a gente, tá, a gente tá comparando laranja com laranja, né? Vamos falar de, de Vancouver Downtown para Brisbane City, né? Então, seria os dois parecido. centros seria bem parecido. Então, assim, basicamente 2 mil dólares para as duas cidades, tá? E que daí, meio que já quebra aquele, aquela ideia de que... Meu Deus, o aluguel de Vancouver é o mais caro do mundo. Na verdade, não. É o de Porque Sydney. Porque se a gente <risos> comparar Vancouver Downtown com Sydney Downtown... É. Aí a gente ia chorar aqui, entendeu? Fica um pouco mais complicado. Então, no centro da cidade mesmo, vocês vão achar apartamentos bem pequenos aí por uns 2 mil dólares por mês aqui em Vancouver. E também pequenos em Brisbane por mais ou menos o mesmo valor. Vamos falar de mercado, vamos falar de comida, né? A Paula colocou aqui, uh, em Brisbane a gente gastaria mais ou menos uns 400 dólares por mês de mercado. E a gente particularmente, gastava aí uns 200 a 400 dólares comendo fora. Né? É, não, a gente gastava muito dinheiro comendo fora, então é por isso que é um pouco difícil comparar mercado, mas eu acho meio parecido, assim, os valores, né? Sim. De comida, no geral, fruta. São valores bem parecidos, não tem uma grande diferença. ah não ser o avocado, né? Que avocado na Aqui Austrália. É, caro também. é, mas não é tanto quanto a Austrália, né? Um, um ah, avocado. É bem parecido. O, o, o peso do ouro na Austrália, ele é levado em consideração pelo valor do avocado. Então você é. consegue comprar uma grama de ouro com cinco avocados, Cinco então... avocado. <risos> Tem, tem algumas coisas aqui que são um pouco mais baratas, tipo, alguns produtos vegetarianos aqui são mais baratos porque eles vêm dos Estados Unidos, mas no geral o mercado é muito parecido. a gente Com 600 dólares, que é o que a gente gasta aqui, mais ou menos, de mercado por mês, a gente também conseguiria passar o um mês em Brisbane... Também daria. É relativamente na mesma. A ideia desse vídeo é falar pra vocês que é tudo igual, tá? Tá todo mundo <risos> fodido, tá todo mundo fudido igual, tá? Vamos falar de internet aqui, então. Internet tanto de casa quanto internet do celular. Falando de internet de casa, uh, tem uma diferença muito grande aí da, da conexão. Eu achava que por morar. A, perto dos Estados Unidos a conexão seria muito mais top e assim, engano meu. Internet aqui no Canadá é uma coisa que poderia, poderia melhorar, Poderia né? melhorar. É que assim, a internet da Austrália, ela já é ruim, tá? Comparado com outros lugares do mundo, já é ruim. Sim. E aqui a gente achou que ia ser bem melhor, mas não... Não é. Não é que não é tão boa. O serviço não é que é ruim, só que custa bem mais, entendeu? Custa bem mais caro. Eu pagava 60 dólares lá na Austrália pra ter 15 gigas no celular e aqui eu pago 60 pra ter 8, né? 8. Exato. Então, assim. então é tipo o mesmo preço, mas a metade do, do acesso que eu tinha. Menos da metade. É. Né? É, outras contas aqui são hum, iguais. Água, por exemplo. Brisbane, zero. A gente não pagava. É. Vancouver, zero. Também a gente então também não não, não não se paga água nesses países porque água é um direito do ser humano. e não é, Na Austrália, na, na verdade, é incluso no valor do aluguel. É. E aqui, até onde eu sei, não, não, não se paga. Não se paga mesmo, água. É, não se paga água. É, um, é, é gratuito. Eletricidade, eletricidade Vancouver ganha mais do que Brisbane, com certeza. Não, total. Nossa, é. a eletricidade aqui é bem mais horário. Eletricidade aqui, por, pelo Canadá ter uma das maiores reservas de água do mundo, a eletricidade aqui Porque ela tem é, é por hidrelétrica. Em todo canto que você vai, é. tem a hidrelétrica. Todo, todo lugar, lugar, lugar que você vai é hidrelétrica. Então, aqui a gente paga mais ou menos, no, no centro de downtown a gente pagava, né? Em downtown, a gente pagava em média 35 dólares mensais e era um, um preço flat, era um preço é único, um é um preço mês fixo. É é, era um preço fixo de internet, de, de, de eletricidade. Se você ultrapassasse muito isso, aí eles te cobrariam 3 dólares, 5 dólares. É, eles cobravam mas... um pouquinho a mais. É. Mas no geral, assim, a gente usou aquecedor no inverno e mesmo assim continuou vindo mais ou menos 30, 40 dólares, não mais do que isso. Já na Austrália, a gente pagava muito caro de muito eletricidade. Caro. Muito, muito caro, muito caro. 70 dólares em média era o que a gente pagava ali para um média. apartamento pequeno. Mas tinha mês que era mais. A gente chegou a morar num apartamento que era quase 200, lembra? Quase 200. A gente era chegou muito pagar muito caro, de muito caro. Então, obviamente, a Austrália não tem os mesmos recursos naturais para gerar eletricidade que nem o Canadá tem, então a eletricidade lá é uma coisa meio carinha. É. Uh, transporte público também é uma comparação interessante. Em Brisbane, você vai gastar mais ou menos uns 120 dólares mensais. Né? obviamente um que Um pouquinho mais, depende de onde você está morando. né? E em Vancouver, uh, você tem um passe ilimitado por 95 dólares para usar na zona 1. Tá? E 110 dólares para usar na zona 2. Só que é ilimitado. Você pode usar qualquer transporte, metrô, ônibus, marítimo. O de marítimo. Brisbane não é ilimitado, né? Não é ilimitado. de Brisbane ele não é ilimitado. Se você for estudante de, de curso de Higher Education, você consegue pegar também um passe mais barato. É. Aqui no Canadá também tem um passe mais barato para estudante, mas é, Vancouver acaba sendo mais barato que Brisbane, com certeza, em relação ao transporte. Sim, e o desconto de estudante na Austrália é um descontinho. Aqui é um desconto relativamente bom, né? É um desconto bom, com é quase sei se 50%. Metade. É, mas é um desconto bom. E outra diferença. Esqueci. E falar de transporte, esqueci a outra diferença que Ah, tá. E em Brisbane, quando você usava o passe, o cartão. Seis dias na semana, o, outro, o último dia era grátis, não Exato, é? exato. Então era isso, você tinha meio que um dia por semana ilimitado. Se você fizesse nove viagens por, por semana. Exato. É, gasolina, pra quem vai comprar carro aqui, então combustível aqui em Brisbane uh, custa mais ou menos 1,50 o litro da gasolina, e aqui aumentou bastante tá 1,70, mais Até ou mais menos Tá mais vezes, né? Não, mas não, tá tipo um, tá batendo entre 1,40 e 1,70 também, mas tá bem caro aqui os canadenses estão reclamando muito, quando a gente chegou aqui tava tipo 1,10, 1,5 é, costumava ser um, um aumentou muito mas aí recentemente <risos> o governo meio que cortou umas concessões, que tinha uma coisa assim e deu uma aumentada e os canadenses estão bem bravos. Tá, tá todo mundo <risos> Puto com isso. Eles tão e falando de carro, o seguro do carro também, que aqui no Canadá Ai, é absurdo. Aqui é triste. Aqui é triste, a gente paga 215 dólares por mês, não cobre nada e é obrigatório, né? Então, em Brisbane, eu pagava 80 dólares, porque o seguro mais caro, que cobria tudo, comprehensive, e não era obrigatório. Então, o seguro de carro aqui, no, aqui em Vancouver, principalmente, é bastante caro, né? Eu acho que na Austrália, ele não, não era obrigatório, é recomendado, mas não era assim, você não tinha que ter, Não, né? aqui você tem que ter. Aqui você é. tem que ter, eu acho que se você não tivesse, você toma alguma multa, alguma coisa assim. É. E o seguro que a gente tem aqui, ele só cobre se, se alguém, alguém bater, bater em você. você. É. é, se você bater em alguém, cobre o carro da pessoa, não... mas não cobre o teu. É ridículo. É, aí você Isso quiser que é cubra tudo, é tipo 300 dólares o mês, é ridículo de cara. Aí o que acontece aqui é que quanto mais tempo você vai tendo no país, mais desconto você vai tendo no seguro. Então, cada ano que passa, se você não tem acidentes, eles vão te dando 10%, 10%, até chegar num valor bem melhor do que esse. Mas quando você é recém-chegado, você vai pagar aí uns entre 200 e 300 por mês de seguro. No final das contas, as duas cidades têm um custo muito parecido, né? Depende de onde você vai morar, depende do quanto você gasta nisso, quanto gasta naquilo. Mas, no geral, no final das contas, algumas coisas vão valer mais a pena que outras, né? Principalmente para quem ainda tá trabalhando em real, né? O dólar canadense tá um pouco maior do que o dólar australiano, né? Coisa de 30, 40 centavos maior do que o dólar Mas, australiano. É... Isso faz diferença. A cotação, né? É, a cotação do dólar tá fazendo diferença. Uh, e algumas coisas são mais baratas num lugar, algumas coisas são mais baratas em outro. Então, no final das contas, são custos de vida bem parecidos nas duas cidades. Então, é. vai pesar, na verdade, outros fatores e não o custo de vida para você escolher entre um e outro. Mas, obviamente, a gente tem que novamente aqui falar que. A gente tá comparando Vancouver, que é uma cidade muito famosa no Canadá, que seria mais ou menos a Sydney, do, de, né, do, da Austrália. Uhum. Então a gente está comparando duas cidades que são bem diferentes em relação à demanda, né? Então, Exato. Então, é, Brisbane já é mais interior, então depois a gente pode fazer talvez um vídeo comparando outras cidades e falando um pouco mais sobre o custo de vida. Porque se a gente colocar a Sydney aqui, aí vocês vão chorar. É, <risos> aí, aí é difícil. E esse foi o nosso vídeo de comparação de custo de vida entre Brisbane e Vancouver, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui embaixo, deixem nos comentários. Se vocês já sabem, a gente trabalha com essas duas cidades, com esses dois países. Quer vir fazer intercâmbio tanto em Vancouver quanto em Brisbane ou em alguma outra cidade do Canadá ou Austrália? Fala com a gente aqui no info. E a gente se vê num próximo vídeo com a Paula e o Link, talvez, né? Óbvio, o Link tá sempre aqui. O Link, gente, é pra vocês darem like. Ele aparece no vídeo que é pra você dar like. Deixa like aí pro, pro Link ficar feliz, hein, galera? Até o próximo vídeo. Tchau!